E a ternura acabou no dia a dia Nossos encontros se perderam na rotina E o um novo olhar atravessou nosso caminho Mas sei também Que o amor tem muitas portas de saída Vamos buscar um outro ponto de partida Recomeçar Vivi Pra que esconder Um outro amor Mexeu com todos meus sentidos E despertou O que estava adormecido Hoje meu bem querer